Bem, pessoal, bom dia, ó. Hoje tá chovendo, chovendo, chovendo, chovendo, chovendo, chovendo, Então, o Alaerco tem essa estrutura aqui, que ele ganhou do Toninho, nosso amigo Toninho. Então, ele tá reforçando, tá soldando, né? Olha aí, ó. Isso aqui vai virar viveiro para frango de engordo. Como eu tenho as galinhas aponhideiras lá, daí os galos, ele vai fazer separações para botar o galo para engordar. Ó, hoje ele está reforçando a estrutura e com o passar do tempo, como ele for fazendo, eu vou filmando para vocês verem que o cara não é fraco. O bichinho não é fraco. Ele me surpreende com cada coisa que quando eu vejo, não acredito que vai sair. Isso e depois quando tá pronto eu digo Meu, não é que fez mesmo Então vamos ver como é que vai ficar isso aqui Valeu Pronto, ó pessoal Ó, como ali ele Cerrou, né, antes Agora aqui, ó Ele soldou isso aqui, né Agora ele tá lixando Você tá bem ferrujado, ó Ele tá lixando Que ele vai pintar Ali ele soldou, ó. Essa parte aqui ele soldou tudo, ó. Se não tinha, daí ele colocou, né, um que ele tinha. Ó. E aí, pessoal? Ó, agora o alerto tá pintando ó tá pintando ó pintando menina. ele lixou tudo né agora ele tá pintando ó. Pintando. Vai ficar bonito o negócio. Vai ficar bonita tá do capricho. Bem pessoal, ó, mais uma etapa tá feita, ó. Olha só. Olha que bonito que tá ficando. Olha só. Um pedacinho feito, ó Ele pintou tudo Lixou, pintou Agora, ó Já botou ali uma camada, outra camada Vamos filmando para ver como é que vai ficar tudo Valeu Bem, pessoal, olha só Como é que já tá O viveiro que o alerta tá fazendo Olha só Olha só Aqui já tem umas baia que ele vai tá fazendo né que aqui a gente vai botar daí o galo ou a galinha mesmo que for para engorda né ó e aqui ó, ele já vai dividir aqui tem um risco aqui tem outro né que ele vai dividir a quando os pintinhos tiver pequenininho para gente colocar ali e esse aqui vai ficar maiorzinho Vai ser os pintos que tiver um pouquinho maior, tá vindo botar aqui, e ó. Olha só, que massa, né? Tá, continua. A chuva, chuva, chuva, chuva. Então, ele inventa alguma coisa aqui dentro, e assim vai. Olha só, vamos que vamos, pessoal. Ó, agora o alerto já tá botando a tela. Ó, ele já fez as divisórias. Já dividiu, botou tela Aí depois ele vai Cortar as portinhas aqui, né Aí eu vou mostrar Pra vocês como Ele vai fazer, ó Mas por enquanto tá assim Tá colocando tela, já fez a divisória Já fechou aqui também, ó Ó Aqui tem três, ó Um, dois, três e uma grandona E ali Ele fez uma grandona e uma pequenininha, mas essa aqui ele botou essa tábua, porque se a gente quiser dividir essa tábua aqui, é só botar uma tábua por dentro, pronto, tá dividido. Aí o outro lado ele vai botar tela que nem ele tá aqui, né, mas ele tá ainda fazendo. E atrás também ele vai colocar a tela, mas daí eu vou gravando para vocês verem, tá bom? Mas por enquanto tá assim. Ó pessoal, como tá adiantado, Aqui abre. Daí e se dá pra fechar, depois a gente pode abrir. Viu? O Bernardo explicou. Ó. Outra porteira. Outra porteira, ó. Tem, ó. tem duas porteiras. Duas portas. Ele quer dizer que tem duas portas. Aqui o Alaerto agora tá na parte dele tá Mas fazendo bota, as portas. Ele tá fazendo as portas, né? Ó, ali tem... Ó, essas ali ele só recortou, né? Por enquanto, ó, ele cortou. E essas aqui, ele já fez, ó. Essa aqui, ó. Né? Aqui tem outra, ó. Aqui. E lá na frente onde o Bernardo tava, que ele tava mostrando, né? Tem outra. Tem duas. Tem duas portas lá, né? É. Aqui nesse lado vai dar três. Vai dar três portas nesse lado aqui. E aqui vai dar quatro, ó. Pelos buraquinhos já dá pra ver que... Daí ali ele tá apertando, ó. Firmando um pouco mais, né? Porque, Tem ó. outra porta. É. Olha só. Como é que tá ficando? É, o tempo tá feio, tá chovendo. Então ele tá aqui, tá. Tem quatro portas. Tem quatro portas. Daí então onde ele tá nesse viveiro aqui. Que a gente botou o nome de Carandiru. O nosso carandiru, para as galinhas de engorda, pitinho que nasce, pitinho que nasce, o que tá um pouco maiorzinho, galinha para chocar. A gente vai ver o que a gente vai fazer, mas é tá indo, como diz o outro, tá indo, e assim eu vou filmando e mostrando para vocês. Valeu. E aqui tá o trabalhador. Bem, pessoal, olha aí como é que tá o nosso carandiru. É. <risos> Olha aí Tem um aqui rindo de mim Aqui atrás de mim Porque eu botei o nome de canadinho As portinhas, né? E agora ele vai fazer a tramelinha, né? Mas, ó Já tá tudo com as divisórias, né? Ó É, agora vamos ver aqui Os lados também com tela, né? E aqui atrás, daí Botou umas tábuas. Umas belas, umas tábuas lá atrás. Ó. Aí vai tá todo aberto, né? Hum. Aí aqui embaixo, né? Tem esse pedação todo. Se no caso quiser fazer duas, daí aqui onde tá essa tabinha, a gente bota uma tábua, pronto. Dá de fazer duas baia, porque tem duas portas, né? Ó. Ali, ali. E lá tem uma. E aqui em cima tem essas aqui, ó. Olha só, que legal Aqui mais um pouco, né? Que daí dá de ver melhor Olha só como ficou Ah, bichinha. Agora só falta o telhado e as trabelinhas, Daí fechou Bem, pessoal É assim, ó Depois de ter feito, a gente viu que ficou complicado para botar a mão aqui dentro, ó Tá vendo? Ó Para querer pegar lá dentro, né? Que o Alaércio tinha feito assim, né? Aí a gente viu que ficou complicado, daí o que que aconteceu? Ele mudou. Olha aqui, ó. Ó. Agora pode abrir. Ó, ela abre toda, comparada com aquela de antes, ó. É, agora ela abre toda, ó. E como eu disse pra vocês que ele ia inventar uma tranca, pois ele inventou, olha aqui, ó. Esse aqui, esse ferrinho, é que vai ser a tranca, vamos dizer, de segurar, ó. Ó. Tem duas, porque daí vai prender, ó, que nem esse aqui tá preso, ó. Prende para um lado e prende pro outro aqui, ó. Não tem como soltar. Agora, aqui, essa ele já fez, essa aqui também. E como essa aqui é do lado, não dá de colocar duas, daí ele fez esse ganchinho aqui, ó. Esse ganchinho vai ser como uma dessas daqui. Porque não tem como colocar duas, daí ele botou esse ganchinho aqui. Que esse ganchinho vai ajudar a segurar essa porta. Agora ele tá ali, né? Tá, vai fazer a mudança que ainda tem esses dois ainda para mudar. E aí tá, ó. Já tá tudo, esses, esses aqui mudado. Cacha tranca, né? Para aguentar o viveiro preso, né, quando botar o animalzinho lá dentro. Pega, ó. Ó, viu? A mesma coisa ao lado de cá Ó, viu? Aí fica preso Tá preso lá dentro o bichinho Quando o bichinho tiver lá dentro Não tem como sair Aí agora ele vai mudar Esses dois, né? E depois Vamos a parte final Que é o telhado E vamos ver como é que vai ficar tudo isso Bora lá Olá pessoal Agora tá pronto a gente colocou por enquanto a ração ali, a água, mas essa parte o Alaerto ainda vai fazer. Se você tá gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like. Qualquer dúvida, pode perguntar que a gente responde. Mas tá aí, ó. Tá pronto. Coloquemos já uns pintinhos que eu tinha lá no outro viveiro. Tava meio apertadinho. Coloquei aqui para ele, eles aqui, e aqui nesses outros. Nós temos os galos ali e a gente vai arrumar a água, a comida e eles vão vir para cá também para engorda. Por enquanto é isso aí, Tá aí o viveiro, já está colocado. O telhado a gente por enquanto não vai colocar porque ele vai ficar aqui debaixo desse rancho aqui, né? Que ele tem aqui, Mas, por enquanto vai ficar aqui e a hora que a gente colocar para fora, daí a gente vai colocar o telhado. Valeu, abraço, fique com Deus e bora lá para outro vídeo. Tchau!